É nesta altura em que o mundo atravessa uma pandemia, surgem muitas dúvidas, nomeadamente no que toca a viagens e também à segurança em relação às mesmas. Para nos esclarecer, é hoje o nosso convidado Diogo Medina, médico de consulta do viajante. Seja muito bem-vindo ao Obrigado. Fala de Portugal. Começo por lhe perguntar, há muitas pessoas a procurarem a consulta do viajante por esta altura? De facto existem muitas pessoas a procurar consulta de viajante em qualquer altura do ano, nesta altura que estamos às portas das férias da Páscoa, é uma altura em que tradicionalmente haveria um grande pico de procura porque há também um grande pico de pessoas a ausentar do país. Nós o que estamos a assistir neste momento é um cancelamento de muitas consultas por pessoas que tinham as suas locações previstas e que estão a optar, muitas delas, por reagendá-las aquilo que, nós, que nos estão a comunicar é conseguir reagendar a minha viagem então queria cancelar a minha consulta para já ou adiá-la para outro momento ou também estamos a assistir a marcação de consultas por parte de pessoas para destinos onde normalmente não o fariam, por exemplo para outros países da União Europeia onde não é de todo tradicional ou sequer necessário normalmente fazer consulta do viajante e agora as pessoas exemplo... que querem esse conselho ainda hoje recebemos marcações para Bélgica Alemanha, portanto países que nunca fizemos consultas do viajante para estes países Uhum. Uh, por outro lado, uh, quem tenha mesmo que viajar estamos uhum. a falar, por exemplo, de quem tem compromissos profissionais o que é que pode fazer uh, para evitar o contágio e pergunto-lhe também se há algo que possa ser feito ao nível de reforço uhum. o fortalecimento do nosso sistema imunitário para evitar então essa, esse contágio Pegando na, na última parte da pergunta portanto, não há nada que nós possamos fazer para reforçar o nosso sistema imunitário especificamente em relação ao coronavírus o que podemos garantir é que em viagem, no caso de se tratar de um destino onde seja endémico outro risco, como por exemplo a febre amarela, a febre tifoide, a hepatite A, que estamos prevenidos contra essas infecções através da vacinação. Em relação especificamente ao coronavírus, as pessoas devem investigar se os destinos por onde vão, qual é o nível de risco quais são as eventuais restrições à entrada que alguns dos países estão a praticar. Não é só a Itália que está a praticar restrições à entrada. Uh, comentava há pouco que as Maldivas, por exemplo, um destino muito popular nesta altura, em algumas ilhas estão a praticar algumas restrições. Então as pessoas devem investigar como é que a situação está. Em relação à própria viagem, uma das, um dos erros que nós estamos a ver mais frequentemente agora é as pessoas pensarem, ok, vou estar num avião fechado com muitas pessoas, vou levar máscara. E uh, têm essa falsa sensação de que a máscara vai protegê-las no avião. Isso não é necessário. Não de todo recomendável, portanto a máscara nunca é de mais reforçar é apenas para pessoas com sintomas. Pessoas saudáveis devem investir na lavagem e de desinfecção das mãos. Quero-nos uhum. explicar, recordar porquê, já agora. Sim, uh, portanto, cada que vez é que, é um que uma erro? pessoa usa uma máscara o que é que acontece? Deve colocá-la uma vez e nunca mais lhe tocar até ao momento em que deve removê-la. E todos nós fazemos exatamente o contrário. Passamos o seja, dia tira, a ajustar, se -se a, a, a, a, a tocar no nariz, a tocar em todos os locais. Quando a removemos, devemos removê-la pegando nos atilhos e não na parte frontal e devemos lavar as mãos depois de a remover e, por último, não a devemos reutilizar. As pessoas fazem tudo, Tudo o contrário. contrário. Tocam, reutilizam, não lavam as mãos, portanto é pior do que usá-la um, erradamente. Doutor, muito obrigada pelos seus conselhos, pela sua ajuda aqui no Fala Portugal e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. obrigado.